Olá, tudo bem? Eu sou o Neymar Lotérico e também fundador da DoraSoft e a grande pergunta que não cala nesse período do ano é, carnaval é ou não é feriado? E é sobre isso que eu vou falar com você agora, vamos lá? No Brasil nós temos diversas datas em que um funcionário pode faltar sem que com isso gere qualquer tipo de prejuízo para ele, ou seja, ele vai ser bonificado e não terá nenhum desconto na folha de pagamento dele. Essas datas são as seguintes, até dois dias, por falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes, irmão ou que viva sobre sua dependência financeira, esse último precisa estar declarado na carteira de trabalho e também na previdência social, para se alistar como eleitor e nos dias em que estiver realizando vestibular para ingresso em qualquer instituição de ensino superior. Além disso, ele pode ser bonificado por até três dias em virtude de casamento. Há também aquele caso em que ele tem um dia a cada 12 meses comprovadamente, ou seja, no caso de doação de sangue e até mesmo para acompanhar o menor de anos ao médico. Essa última foi aprovada agora em novembro de 2016, recentemente. As demais já estão válidas há muitos anos e você pode conferir a qualquer momento no artigo 473 da CLT, que inclusive você pode verificar no site que está aqui embaixo do Ministério do Trabalho. Uma outra coisa que eu quero falar com você agora é sobre de fato o feriado do carnaval. É ou não é feriado? E é sobre isso que eu vou falar com você agora. De fato ele pode e não pode ser feriado. Calma, eu não tomei nada e não estou antecipando o carnaval. A situação é que ele não é um feriado nacional, mas ele pode ser um feriado municipal. Eu vou te dar dois exemplos básicos de município em que é feriado municipal, como por exemplo o caso de Salvador e também do Rio de Janeiro. Em outros municípios você precisa ficar antenado, se de fato é ou um não feriado, mas existem três momentos em que se você não for trabalhar no dia de carnaval, você pode ser bonificado, e esses três momentos são os seguintes, o primeiro deles é se for por uma bonificação de um acordo coletivo, ou seja, você vai ser bonificado no seu banco de horas em relação a esse dia que você não for trabalhar. A segunda possibilidade de você não ter nenhum tipo de prejuízo e ser descontado o seu dia é se houver um acordo da categoria. Nesse caso, você também não poderá ter o desconto realizado. E a terceira possibilidade é se a empresa decidir te liberar disso. Mas fique antenado, se você é empresário e você liberar durante 4 ou 5 anos, pode ser que a Justiça do Trabalho decida que se houveram um vários anos repetidos isso se torna um direito dele então nesse caso por mais que a empresa tente tirar não vai mais poder tirar então fique antenado se você é empresário ok então apenas para revisar rapidamente os seis momentos em que um funcionário pode faltar sem com isso tomar qualquer tipo de suspensão ou ter prejuízo é em caso de falecimento casamento alistamento eleitoral acompanhamento de menor de 16 anos ao médico vestibular e doação de sangue, fique atento, pois pode ser que a sua categoria de sindicato tenha a especificação de outras datas em relação a ser bonificado o funcionário. Espero que tenha ajudado você, se você gostou desse vídeo clique em curtir, já aproveita e clique em compartilhar e comente para que nós possamos saber o que você pensa a respeito disso. Desejo para você sucessos e produtividade e, claro, um bom carnaval. E atenção, se beber, não dirija. E se dirigir, não beba.